Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Imersão Digital para Logistas. E hoje eu vou te ensinar como transformar o perfil de pessoa física em página do Facebook, lembrando que o Facebook não permite que você utilize perfil pessoal para promover uma loja física, uma loja, um CNPJ. Perfil é CPF. Loja é CNPJ. CNPJ é página, tá certo? Então, por isso que é importante que você transforme o seu perfil em uma página. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Vamos lá? Para você utilizar o Facebook como pessoa jurídica, o perfil com o CNPJ, você deve utilizar uma página do Facebook. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de lojas aqui da minha cidade, aqui de Rolândia. Por exemplo, essa loja aqui, Miramar da Vila Oliveira, ela está utilizando aqui o perfil dela, que deveria ser um perfil pessoal, como um perfil de CNPJ, com o nome da loja dela. Ela corre, inclusive, o risco do próprio Facebook dar um strike nela e derrubar esse perfil dela. Ela pode perder o perfil e todos os amigos dela, se caso caia numa uma malha fina do Facebook. Para a gente transformar esse perfil de pessoa física em uma página de pessoa jurídica da sua loja, a primeira coisa que a gente orienta é você fazer um backup de tudo que você tem no seu perfil. Então vamos dizer que você criou esse seu perfil da sua loja e agora vai transformar ele em uma página do Facebook. A primeira coisa que você tem que fazer é um backup de tudo que você tem dentro desse perfil. Eu vou utilizar esse perfil que eu criei aqui para poder gravar essas aulas e, e vamos fazer um backup dele. Tá? A primeira coisa que você faz né, no canto superior vem aqui nessa setinha, clica na setinha e depois vai lá em configurações. Lá em configurações você procura do lado esquerdo superior suas informações no Facebook. E aqui em suas informações no Facebook Você vai acessar Baixar suas informações Lá em baixar suas informações Você clica lá em visualizar E aqui você vai fazer a configuração Para definir O que, que você vai baixar da sua página O formato que você vai deixar Esse arquivo baixado E a qualidade das mídias Porque aqui você consegue baixar teus vídeos, todas as postagens que você fez em vídeo, em imagem, em texto. Até para, posteriormente, subir essas, essas informações em um futuro perfil que você possa estar tá, tá fazendo depois. Óbvio que como pessoa física, tá certo? Então, aqui nós vamos definir quais são os dados. Né? Todos os meus dados. E aqui, deixando nessa opção de todos os meus dados, você vai colocar desde a fundação da sua página. Aqui o formato você pode escolher ele colocar em HTML ou não. Aqui a gente vai deixar a opção HTML e a qualidade da mídia. Então quanto mais qualidade maior fica o arquivo. Vamos colocar aqui em qualidade alta, tá? Para você não perder nenhum arquivo de vídeo. Aqui embaixo você tem as informações específicas que você vai determinar na hora de fazer o backup. Você pode dizer e é, clicando aqui nas caixinhas, selecionando, né, dizendo quais são as opções, você quer salvar os seus amigos, os seus histories, é, se você quer manter as mensagens, os grupos que você participa ou não, os eventos, enfim, tudo aquilo que você tem ao longo do tempo é, utilizado nesse perfil, você vai conseguir ir determinando o que você quer ou não manter nesse, nesse backup, tá? Nessa cópia, nessa, nessa cópia das informações Aí vamos aqui em criar arquivo Depois que você clicou aqui em criar arquivo O Facebook vai te dar essa informação aqui ó. Uma cópia das suas informações está sendo criada Ele quer dizer o quê? que? Que a sua cópia pode conter mais de um arquivo Depende de quantas informações sua solicitação contém Depende do tamanho e da quantidade de informações que vai ter esse seu arquivo. Depende do tempo que você já tem esse Facebook ativo, essa conta de perfil ativa. O Facebook avisa aqui que ele vai, é, ele diz aqui que ele vai avisar quando as suas cópias estiverem concluídas e para que depois você possa baixar no arquivo que você preferir. Durante esse processo você ainda pode cancelar a qualquer momento o processo durante nesse tempo você pode cancelar a qualquer momento do seu processo e aqui ó, ele acabou de me informar aqui no canto inferior esquerdo, dizendo aqui que seus arquivos de informações do Facebook já estão prontos para download clicando aqui, nós vamos saber já quais são as informações que nós baixamos e o que, que a gente pode fazer então a gente tem aqui já, o arquivo deu 1 um mega expira em 16 de setembro então o ideal é a gente vir aqui já depois que ele deixou pronto para baixar vir aqui em baixar arquivo ele vai pedir a senha e quando eu clico em baixar arquivo e coloco a minha senha ele vai dizer me, me dá aqui a opção de escolher em qual local que eu quero deixar guardado esse arquivo eu vou colocar ele na área de trabalho como é só um exemplo, né? Tem o um nome. Você pode mudar o nome do arquivo também. Ele vai gravar, ele vai salvar esse arquivo em zip. E pronto, tá feito o backup. Eu tenho esse arquivo já salvo dentro da minha máquina aqui. Ok, depois que você fizer o download, é, fizer o backup baixar todas as informações do seu perfil pessoal, você vai acessar o link que está no material de apoio que é o facebook.com.br migrate você acessando esse, esse link vai cair nessa página que a gente está te mostrando aqui e nessa página você vai clicar aqui em começar quando você clicar em começar ele já vai ter criado já a página ele já faz essa migração automática então o processo já, a página já existe e aqui você já começa a fazer Toda a configuração dessa página nova. Então, clicou ali, já criou a página. Assim que você cair aqui, você começa a fazer a configuração da tua página. E aqui em categorias, você pode buscar aqui, colocar comerciante ou um negócio local. Negócio local. Comércio. Ele vai te dando as opções, né? Compras e varejo. Você deve escolher, então, três categorias principais do ramo de atividade que você atua. Empresa e varejo. No caso aqui, como você trabalha com, com loja, como loja física, né? Eu coloquei negócio local, compra e varejo e empresa, e empresa de varejo. Tá certo? Você clica em avançar. Então quando você clicar em avançar, ele vai te dar aqui a opção de você escolher quais pessoas, quais dos amigos que estão no teu perfil se tornarão seguidores automaticamente. E se você colocar aqui em todos, né? Todos os seus amigos, todos eles se tornarão seguidores da sua página e todos eles receberão uma notificação automática. Isso é interessante porque se você tem um perfil lá com 5 mil pessoas, 4. 4 mil pessoas, 5 mil pessoas você não perde esses amigos o que acontece é que eles se tornam automaticamente seguidores dessa página nova que você acabou, acabou criando né? ele vai fazer a configuração dos seus vídeos e fotos e aqui ele dá um alerta que o, as fotos que você carregar no seu perfil vão ser copiadas para a sua página sem comentário né? e as curtidas e as visualizações também não vão ser migradas Clicou em avançar, ele já avisa aqui que está que tudo pronto, verifique suas escolhas antes da página ser criada, você vai verificar aqui para fazer um, um, uma última análise antes de criar a página, clicou em criar página, a sua página está sendo criada, criando uma prévia da sua página agora, você espera o Facebook processar. E pronto, está feita a minha nova página. Você viu que as fotos do perfil vieram, né? as fotos da capa vieram. E aqui ele, ele já vai me dando aqui algumas recomendações né? de como aumentar os meus seguidores. E acabei de migrar então. Ele, ele continua aqui no processo, né? apesar da minha página já estar tá aparecendo aqui a prévia. Ele continua aqui no processo né? de... Como criando página, e ele pode ele fala que que pode demorar um pouco para a página. Ele fala que pode demorar um pouco para adicionar todo o conteúdo, né? Ele vai avisar quando esse conteúdo estiver pronto. Então, ele está trazendo todo o conteúdo da minha página. Olha só, cara. Ele não fazia isso antes. Eu tinha que fazer o backup para poder adicionar. Agora ele já vem com todo o conteúdo que estava no meu perfil, automaticamente ele é, ele é migrado aqui para a página. Depois da página pronta, é interessante que você vir aqui em configurações e vê lá em funções administrativas, como eu já ensinei na aula anterior, para você já escolher, porque ele fica aqui, o Rodrigo Stutz, que é o meu perfil, ele ainda mantém como administrador, só que a tendência é que em 14 dias ele suma. Então é interessante que você escolha um outro perfil para colocar como administrador, né? e aqui eu vou colocar meu perfil original, e adiciono ele como administrador para não correr o risco de eu perder, uh, perder essa página, beleza, feito então, coloca alguém como administrador, e aí está configurada a sua página, pronto, você deixa de ter um perfil da sua loja, para ter então de fato uma página no Facebook, da sua loja. Legal, espero que você tenha gostado e sempre tem mais para aprender. A gente sempre orienta você a buscar cada vez mais a ajuda do Facebook. Você vai lá no, e clica lá no íconezinho é, buscar ajuda, leia todo o manual do Facebook, quanto mais você lê aquilo, mais fera você vai ficando e mais opções você vai, entre... vai encontrando, porque aqui a gente tenta entregar o máximo de valor possível, na verdade a gente faz um resumo das muitas opções que o Facebook entrega, para facilitar na hora de você trabalhar, tá certo? Mas o é importante é você continuar lendo, continuar se aprimorando cada vez mais. Rodrigo Stutz, nos vemos na próxima aula do curso Imersão Digital para lojistas. Até lá!